Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido maravilhoso aqui, ó. O nosso vestido de gala Réveillon. Olha só que lindo que é esse vestido. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo...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 Bora, então, fazer o nosso vestido de gala, o nosso vestido Réveillon. Vamos aos materiais. Você vai precisar de velcro. Meia pérolas, tá? Pra tá enfeitando ou oh, strass, brilhos, você que sabe, né? A gente vai usar meia pérolas e vai usar esses cordãozinho, cordãozinho de pérola, tá? E os nossos moldes, né? Os nossos moldes, as nossas costas. Você vai cortar uma vez dobrado. A nossa frente, uma vez dobrado, tá? Isso aqui, que as é nossas costas, parte de baixo, tá? Onde vai as nossas saias, uma vez dobrado, tá? Aqui as nossas fitinhas, nossos laços, né? Seis vezes no tecido branco e seis vezes no voal trabalhado. O que, é que a gente tá usando aqui? A gente tá usando malha tá? Malha e um voalzinho trabalhado, douradinho, ok? Ó, bem fininho, você pode usar tule trabalhada, né? O que você achar aí. Então, seis vezes no na, no na malha e seis vezes no voal, tá? Estamos trabalhando com malha e voal, tá? Esse aqui é o nosso decote, tá? Você vai cortar... Uma vez na malha branca e uma vez no nosso voal, tá? Esse aqui é o um filete pra gente tá passando na nossa peça, uma vez dobrado, tá? Filete pra gente passar nas cavas do da, da manga. E as nossas sainhas, né? Nossas sainhas que são meia godê, né? Então, é a nossa malha branca. E a nossa, nosso voal. Uma vez na malha branca, uma vez no voal. Essa é a saia 1. Saia 2, a mesma coisa. Uma vez na malha branca, uma vez no voal. E saia 3, a mesma coisa. Uma vez na branca, uma vez no voal. Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça, ok? Vamos começar juntando o voal com a nossa... O nosso tecido principal, né? A nossa malha. Começar com as fitas, tá? Então, eu coloco dois aqui... o tá? brilhante um no meio e o branco fazendo um sanduíche. Dois voal brilhante aqui no meio e o branco um embaixo, e um em cima. Thank <laughs> you. Que a gente tira as pontinhas, tá? Separar aqui. Dá um corte aqui. A gente tá virando a nossa peça. Mesma coisa a gente vai fazer com esse outro, com esses outros aqui, tá? Virou a parte de tecido de malha aqui, vamos separar um voal do outro aqui. Dar um cortezinho também. E vamos virar esse voal também. Mesma coisa aqui. Daqui os três. Agora vamos pegar. Pegamos um pedaço de voal aqui. Vamos fazer o nosso lacinho aqui. Damos um. Arremate. Primeiro lacinho, pronto. Mesma coisa, vamos fazer com o outro. Segundo lacinho, pronto, e o último agora. Lembrando que esses lacinhos são opcional, tá? Então, os nossos lacinhos. Ficaram os três prontos, ok? Reserva. Vamos pegar o nosso decote. Vamos pegar o nosso decote. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui, vamos passar uma costura de segurança, tá? Só para ficar seguro. Aqui a gente vai passar uma costura de segurança só pra deixar segura aqui a hora da gente pregar na nossa peça, tá bom? Bora lá. excesso aqui. Se você tiver overlock, você já faz isso aqui tudo no overlock, tá? Faz essa limpeza na overlock, essa costura aqui no overlock. A reserva vamos pegar as nossas saias, saia três e vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos a diferença aqui é que a gente vai fazer pra virar a nossa peça, tá? Vamos passar na costura aqui, pela saia toda, deixar só em cima pra gente virar a nossa peça, tá bom? Bora lá, então. vira ela aqui E aqui você vai despontar, tá? Ó. Deixando esse barradinho branco aqui, OK? Ficou assim, agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui em cima E depois a gente vai na overlock pra franzir, tá? Se você vai franzir na reta, você já pode franzir agora, tá? Ficou assim Reserva Tá? E assim a gente vai fazer em todas as outras saias, tá? Saia dois agora. Saia dois. Mesma coisa, mesmo processo, tá? E vamos fazer a bainha da mesma forma que a gente fez a outra. Aqui, a gente passa uma costura de segurança, ok? Assim, reserva também. E agora, vamos pegar a saia 1. e fazer a mesma coisa com a saia 1. OK? Vamos virar, fazer a bainha também aqui, né? Passar o três pontos, virar, passar o três pontos, como a gente fez lá com as outras, ok? Bora lá, então. Ficou assim. Então, tá aqui as nossas saias já colocada o nosso o nosso voal dourado, né? Daqui tá a terceira, a segunda, e aqui a nossa primeira saia. Daqui tá as três saias colocado o nosso voal dourado. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai na overlock, franzir elas e já volta pra montar elas, tá? Aqui nas, nesse na parte de baixo do vestido, que é esse aqui, tá? Já voltamos. Tá aqui, as saias já estão franzidas. Agora, vamos pegar esse nosso molde aqui, Tá? Vamos pregar a saia de baixo, aqui, já. Tá? E é assim. Deixa eu mostrar bem pra vocês, ó. Vamos pregar a saia de baixo aqui. E a saia 2, nós vamos pregar aqui no meio. E a saia um aqui em cima. Ok? Ok? Deu uma limpadinha na overlock, né? Eu gosto de dar um acabamento no overlock, mas se você não tem overlock, não precisa, tá? A gente vai fazer uma bainha aqui assim também, só pra, pra dar um acabamento, né? Pra não ficar grosseiro, Ok? Então, tá aqui. Aqui, a gente vai passar, colocar a nossa saia 3. No meio aqui, tá? A gente vai colocar a nossa saia 2. Vou começar pregando a saia 3, que é a maior, tá? Vou colocar a saia 3 aqui e vou começar pregando ela aqui, ó, tá? Tá? Saia 3 pregadinha, agora vamos pegar a nossa saia 2, tem dificuldade para achar qual a saia 1, qual, qual a saia 2? Mede aqui, tá a maior é a 2, tá? Agora, bem no meio, aqui, bem no meio desse nosso filete, aqui, a gente vai vir pregando a saia 2, ok. Tá a dois pregadinha. Agora, vamos pregar a um aqui. Agora vamos pegar as nossas costas, achar o meio das nossas costas, aqui, achamos o meio da nossa saia. pegar a nossa saia aqui nas nossas costas ok meio com meio aqui vamos colocar um alfinete e aqui a gente vai e arrumando a nossa saia tá vamos deixar aqui o um meio dedo aqui pra gente poder tá costurando depois o lado Tá, meio dedo aqui também, pra gente tá costurando depois. Se quiser passar na overlock, pode passar. Aqui, já tá pronto. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pegar a nossa frente, o nosso filete. Vamos dobrar aqui, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraçar aqui, ó, aqui embaixo, aqui, a nossa frente. A gente vai pregar, tá? Os nossos lados Ok? Vamos lá então Mesma coisa com o outro lado na overlock pra dar limpeza aqui mas a princípio é esse aqui, tá? então, fui até na overlock dei acabamento aqui e aqui, ok? então os lados estão ok agora a gente vai passar o nosso filete nas cavas aqui do bracinho, tá? nas patinhas Vamos lá, vamos pegar o nosso filete, mesma coisa, tá? A gente dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e aqui a gente vai abraçar as nossas patinhas. Vamos começar aqui de cima, tá? Ó, e vamos abraçar assim, ok? E daí, seguir costurando. lado já colocamos, vamos colocar do outro lado agora. Vamos logo uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça a pé. a nossa peça olha só tá o excesso aqui também então a nossa peça tá assim a nossa peça tá assim tá? agora eu vou pegar o nosso degote tá aqui o nosso degote tá? eu vou dobrar ele no meio aqui, tá? para nós pregar aqui, tá? aí o ombro eu vou deixar 4 centímetros, a minha peça é um tamanho 3, tá? Se for tamanho 4, você deixa sempre meio centímetro a mais, né? 3, 4 centímetros, 5, 4 e meio, 6, ah, 5, né? 7, 7, ah, 5 e meio e assim vai, tá? Mesma coisa pra diminuir se for pro 2, pro 1, tá bom? Então, aqui é 4 centímetros, Tá? E aqui você deixa 5 centímetros, mesma coisa no esquema de meio a meio, tá? Se for tamanho 4, você deixa 5 e meio, tá? Para o velcro, tá? Aqui você deixa 5 centímetros, tá? Então você faz um pique, como que você faz isso? Né? Eu esqueci de pôr isso no molde, então por isso que eu tô explicando aqui pra vocês, tá, gente? Se for tamanho 3, que é esse que eu tô fazendo, vocês deixam. Quatro centímetros ali, né? Ó, eu vou colocar aqui no meio Aqui é o meu meio Então, do meio até aqui Do meio até aqui, eu deixei cinco Eu meço cinco aqui e faço um pique Pronto, coloquei aqui Tá? Daqui Agora, daqui eu já achei o meu cinco aqui Daqui até aqui eu meço quatro E dobro aqui e faço um pique, tá? Que é aonde vai ficar assim a nossa peça, tá? Aqui nós estamos com ela no avesso Então, eu, vou... eu sei que é daqui em diante que eu tenho que costurar Então, eu vou pegar aqui minha frente e vou colocar aqui, tá? Ó, e vou costurar aqui Ok? Eu sei que é desse pique aqui, ó, que eu achei. Vamos lá de novo. Tá. Aqui tá a nossa peça. Aqui tá o nosso degote. Meio do degote aqui. Eu entro pra cá 5 centímetros. Fiz um pique aqui, ó. 5 centímetros. Entrei pra cá. Ok? Eu entro aqui, ó, desse meio pra cá, quatro centímetros e faço um pique Daqui que eu começo a costurar a minha frente e as minhas costas Daqui, desse pique aqui que eu fiz, ok? Ó, minha frente daqui desse pique Vou pegar a minha frente aqui Vou até colocar um, um alfinete pra mostrar pra vocês, tá? Ó Vou pregar a minha frente desse pique aqui pra cá. E as minhas costas aqui, eu também vou pregar desse pique que eu fiz aqui, ó. Desse pique que eu fiz aqui pra cá. aqui pra cá eu coloco a minha frente lembra que eu entrei quatro pra cá né e fiz um pique aqui do lado aqui quatro pra cá e fiz um pique então desse pique aqui eu entro eu começo a pregar minha frente desse pique aqui eu começo a pregar minhas costas tá que vai até aqui a minha frente e aqui nesse pique que é onde eu vou colocar o meu véu ok Bora lá. Vamos pegar a frente primeiro. E agora, as nossas costas. Agora, pra dar acabamento, a gente vai dobrar aqui, tá? Primeiro, a gente vai dobrar aqui, fazer uma bainha aqui. Mesma coisa a gente vai fazer aqui desse lado, tá? Uma bainha aqui. Pra dar acabamento. Já viram aqui como que ficou, né? Complicadinha aqui, né? Vocês lembram, né? Acha aqui cinco centímetros para cá. Conforme vai aumentando o tamanho, é meio centímetro. Cada tamanho a mais tá cinco aqui por três e quatro para cá, né? Acho meio aqui, quatro para cá, ok? Cinco aqui, achou cinco. Aqui, coloca, faz um pique e segura negote ali, tá? com esses cinco sobrando entra quatro pra cá entrou quatro pra cá faz um pique desse lado e um pique do outro lado é dali pra diante que você tem que colocar o, a tua parte da frente e a tua parte das costas ok? aí não tem erro Conforme vai aumentando os tamanhos e diminuindo você vai fazendo isso pra todos eles tá? não tem essa informação no molde por isso que eu tô passando aqui Aqui pregamos aqui Pregamos aqui, fizemos a bainha aqui A gente vai virar uma vez pra dentro E outra vez aqui, ó Tá? Ó Uma vez, bem na pontinha aqui Aqui também E aqui Você vai fazer isso aqui Tá? E vai passar um três pontos Fazendo a mesma coisa aqui ó. Ok? Bora lá Uma vez pra dentro aqui, e aqui por cima, que você vai passando aqui, tá? Mesma coisa aqui, e vai fazendo isso. Aqui, agora, você coloca o teu, teu velcro aqui, tá? Ou um botãozinho de pressão, se preferir, tá? Pode colocar um velcro ou um botãozinho de pressão aqui e tá pronta a tua peça. Vai colocar o teus enfeitezinho aqui, que a gente acabou esquecendo, né, de pôr. Agora, vamos colocar, então esquecendo de pôr os nossos enfeites aqui que é os nossos lacinhos colocar o o botãozinho de pressão fica até mais bonitinho tá gente o botãozinho de pressão fica até mais bonitinho Só a gente colocar o velcro aqui, vou colocar o velcro. Mas se você quiser colocar o botãozinho de pressão, você pode colocar, tá? A gente vai colocar aqui. Eu acho que fica melhor o botãozinho de pressão, tá? O no nosso vestido Aí vamos Enfeitar, né? Colar os nossos Os nossos enfeites aqui e tá pronto Então ficou assim, gente, ó Nós, Se quiserem enfeitar mais Vocês enfeitam Olha só Como ficou a nossa peça Esse é um tamanho 4 e esse é um tamanho 3. Assim, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá, gente? Não esqueça de deixar aquele joinha básico aí pra gente, né? Pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e compartilhar né, As, os nossos vídeos aí, tá bom? Então, é isso, gente, por hoje é só. Vou sempre lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer muitas roupas pet, tá? Esse vestido aqui é o nosso vestido Réveillon, o nosso vestido de gala. Ele está lá no, no kit 8, se não me engano, lá no nosso site www www.animaniapetmolde.com.br Vai lá e confira que está na promoção, tá bom? Então, tem ele também, né? Sem estar no kit, só ele. Tá lá a grade completa também, mas os kits, vale muito a pena você adquirir os kits, tá bom, gente? Temos mais de 50 kits lá no nosso site. Lá é só você entrar lá e kits, você vai achar lá todos os nossos kits né, que a gente fez com todo amor, todo carinho E é por tempo limitado a promoção Daqui uns dias ele já vai sair do ar O kit não vai ter mais os kits lá disponível nesse valor Tá muito em conta E tem a Black Friday também, gente Vai até finalzinho de dezembro Então não perca essa oportunidade Vai lá no nosso site e confere os nossos kits E no kit 8 você vai encontrar esse vestido Tá bom?